Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo o tutorial da música Atraídos pelo Fogo do Casa Worship, beleza? Antes da gente ir para o tutorial, já se inscreve no canal aí, ok? Vamos lá então! Bom, como vocês podem ver, eu estou usando aqui um piano limpo, tá? E eu vou começar aqui pela introdução, né? A introdução que eu acabei de tocar aí no começo do tutorial serão quatro acordes, ok? Fá sustenido menor. Ré, Lá e Dó sustenido menor, ok? Pode pegar um pouco mais para baixo, né? Tá? Vamos de novo, então, introdução, são os quatro acordes. Fá sustenido menor, Ré, Lá e Dó sustenido menor, ok? Ok? É... Também vale lembrar que essa música está em 6 por 8, tá? Não parece, mas é. Então, é, se fosse contar os tempos dos acordes, ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá bom? É que se você for tocar ela em 4, você vai ter problemas aí, né? E na hora que a voz entrar. Vai ficar tudo fora, ok? Bom, vamos pegar a introdução, né? É, o Fá sustenido aqui, nós vamos fazer isso aqui, ó. Eu vou tocar aqui no, do, do modo completo depois eu toco facilitado, tá? Ó. Então, ó, tocou o Fá sustenido aqui, ó. Bem aqui, ó. Beleza? Foi pro Ré. Vai fazer a mão direita. O Lá, eu já aconselho vir fechado aqui, tá? Ó. E aí termina no Dó sustenido. Ok? É, eu aconselho também você ir na descrição do vídeo e baixar a cifra que eu escrevi dessa música, tá? Porque eu olhei lá no site de cifras lá e tá muito errado. Continuando, vamos lá. Mão esquerda faz o Fá sustenido, tá? Mão direita vai pegar o oitavado, ó. Tá? Então, vai fazer ó, sol sustenido, Fá sustenido, ok? Mão esquerda vai para o Ré, mão direita faz Fá sustenido, Mi. Mão esquerda vai para o Lá, mão direita faz Mi, Lá. E na hora de cair no Si, a mão esquerda cai junto aqui em Dó sustenido. Tá? Vou fazer devagarzinho, ó. Mais uma vez. Já pode ser aberto, né? Mas eu prefiro que faça fechado, tá? Então, ó, vamos de novo, ó. Ok? Facilitado, como que você vai fazer? No Fá Sustenido, a mão esquerda vai pegar tônica e quinta, tá? É, pro Fá Sustenido, pro Ré a mesma coisa, tá? Então Fá Sustenido, Dó Sustenido Ré Lá Mi é, Lá Mi E Dó Sustenido, Sol Sustenido, tá? E aí na mão direita você pode usar só uma nota, né? Vamos lá, ó pegar devagarzinho então aí vai pro ré vai pular e vai pro dó sustenido menor beleza suavidade essa introdução tá é, e aí você vai lembrar que também tem um pad aqui de fundo eu não coloquei pad hoje no tutorial tá não deu tempo <risos> É, eu troquei de teclado e não deu tempo ainda de reprogramar o teclado que eu peguei, tá? E aí o que acontece? Né? De última hora eu não ia ficar usando aqui para me perder. Mas vamos lá. É, a música começa aqui, Fá, sustenido Menor. Estamos aqui, Ré, Lá, Sedentos por Ti, Fá, Menor, ok? Aí, então, ó, dessa parte, Fá sustenido menor, estamos aqui, Ré, Lá, ok? Dó sustenido menor, eu acho que vai ficar mais interessante pegar a grave aqui, ó. Beleza? Aí repete, tá? Esses acordes de novo, tá? Estamos atraídos pelo fogo. Sede de ti aí, repete. Estamos aqui, estamos aqui. Lembra que é 6 por 8, tá? Sedentos por ti. Somos atraídos pelo fogo. Temos sede de ti. Acho que é isso, né? <risos> aí vamos pegar essa contagem aqui antes da gente ir para a próxima vez, né? Você vai contar seis, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis, um, dois, três, quatro, cinco, um, dois, três, quatro, cinco, seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois. beleza? Tá? Aí vai para a próxima parte que é a chama que vem do meu coração. Aqui é um Ré com sétima maior, tá? Ok? Muita gente vai ralar para fazer esse acorde, tá? Ó, a chama que vem do meu coração É o que desejamos aqui tá? Vou falar dessa parte Dá uma olhadinha aí no acorde, tá? Talvez você dê uma raladinha para fazer ele, tá? Dica tá? que eu vou dar para vocês Tiro o Lá aqui, ó. Tá? Sabe por que você pode tirar o Lá? Porque o Lá tá aqui, ó. Pegou a malandragem? Então, se você tiver dificuldade em fazer o acorde cheio aqui, é só você tirar o Lá aqui, ó. Fica aqui, ó. ó. Então, ó. Beleza? Então, ó. Ré com sétima maior. A chama que vem do meu coração, Lá. É o que desejamos aqui. Dó do menor. Repete o ré com sétima maior. A chama que vem do meu do teu coração. Eu sei nada da letra, hein? Aí vai pra lá de novo. É o que desejamos aqui. Beleza? É, vamos pro Deixa Queimar. Tá? música bem fácil até, né? Deixa queimar vai ser si menor. Deixa queimar, fá sustenido menor. Vai vir ré. Deixa tua glória inundar este lugar. Beleza? É o, o dó C menor aqui, né? Vai vir si menor de novo. Deixa queimar, fá sustenido menor. Ré. Deixa tua glória inundar Dó sustenido menor, ok? Tá, você pode pôr sétima, nona, mas aí eu deixo isso a cargo do tecladista, tá bom? É, eu passo tudo mais fácil assim, porque quem é iniciante consegue tocar e quem já é mais avançado coloca lá as suas é, tensões e tudo mais, ok? Então vamos lá para o estamos aqui de novo, vamos dar uma passada. Ó, estamos aqui. Sedentos por ti. Beleza? Fomos atraídos pelo fogo. Temos sede de ti. Aí repete. Estamos aqui. Aí vai. Sedentos por ti. Fomos atraídos pelo fogo. Temos. Sede de ti. Aí agora vai vir aquele Ré com sétima maior, tá? A chama que vem do meu coração é o que desejamos aqui. Agora eu vou fazer sem a, esse Lá aqui, ó. A chama que vem do, meu, do teu coração, né? Errando a letra direto. Lá é. O que desejamos aqui, se si menor, deixa queimar, deixa a tua glória inundar este lugar, deixa queimar, deixa a tua glória inundar este lugar aí agora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 Então o solinho vai ser como? Ó, a base dele vai ser Si menor Fá sustenido menor Ré Dó sustenido menor, ok? Ele vai ficar aqui. Ó. Aí repete, né? Vamos pegar ele, então? Bom, sobre o Si vai ser... Tá, ó, si, na mão direita vai fazer Si, Lá, só sustenido, e aí as duas mãos caem no Fá sustenido juntas. Beleza? Sobre o Ré vai ser Ré, Mi, Fá sustenido, Ré, e aí vai cair tudo no Dó sustenido junto beleza? Vamos repetir. Tá, ó. Si. OK. Agora vamos pro ré. Beleza? Mais uma vez. Vamos dar uma facilitada agora, né? Então, é, mão esquerda, vamos fazer tônica e quinta no Si, tônica e quinta no Fá sustenido, menor, tônica e quinta no Ré, tônica quinta no Dó sustenido, ok? Vamos pegar aqui, tá? Então, ó, o Si vai fazer. Ok, agora vai pro Ré. Quatro, cinco, seis. Aí vem pro Si de novo. Eu faço o menor. Ré. Ok. Daqui volta pro Estamos aqui. Tá? Estamos aqui sedentos por ti, né? É, e aí. Vai vir o deixa queimar de novo. Deixa queimar. Deixa a sua glória inundar este lugar. O que, que vai acontecer? Vai vir esse solo, tá? De novo, né? É, pá, pá, rá, rá, rá, tá? Isso já da segunda vez, tá? É, tá rá, rá, rá, rá, rá, aí de novo. Pá, pá, rá, rá, rá, Aí ele vai... A música vai dar um repouso, tá? Vai cair em Si menor Aí depois Ré Depois Lá E depois Dó sustenido menor tá? Essa parte é uma que depois do Sol ela cai em Si menor E fica fazendo uns... Aí, faz... Aí ela fica beleza? Então vamos ver essa parte ó. Acabou o Vai descansar então no si menor. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, ré. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lá 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 E Dó sin menor 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Certo? Vamos ver então aqui agora a parte cantada Dentro dessa ideia, tá? Não sei se vocês esperam que os acordes vão durar agora Dois compassos de 6, né? Vai entrar Nós clamamos beleza sobre o si menor ré nós pedimos lá deixa queimar deixa queimar dóce si menor seu fogo não se apaga beleza aí repete nós clamamos Nós pedimos Deixa queimar Deixa queimar Teu fogo Não se apaga Aí você pode fazer é, alguma dinâmica Nós clamamos Nós pedimos, Deixa queimar, deixa queimar Teu fogo não se apaga, Beleza? Aí depois que cantar isso não sei quantas vezes que eu não contei Volta pro deixa queimar Deixa queimar Deixa tua glória inundar este lugar Deixa queimar Deixa a tua glória indo para este lugar. Aí como é que a música vai acabar? Ela vai acabar em si menor, tá? Vai cair num repouso aqui em si menor. 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí depois faço o sininho menor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, Si menor de novo. Tá? Isso tudo lógico, né? Cheio de pad, de guitarra, e aí morre em Fá sustenido menor. Tá? É bem tranquila de tocar, ok? Eu tentei aqui me ater ao mínimo de, de dificuldade possível, que é para qualquer um conseguir tocar essa música, tá? É, sobre levadas, deixa eu ver. Vamos pegar essa parte do Deixa Queimar. Ó, vocês podem usar essa ideia aqui da pulsação, tá? É, são seis, né? Deixa queimar. Glória inundar este lugar. Tá? Dá pra rolar assim Dá pra tentar fazer um dedilhado Só que aí tem que ser Sangue no zóio pra segurar um dedilhado assim tá Ó. Ainda mais aí com tecla pesada igual eu tô aqui É brabo uma outra ideia que eu vou passar aqui, tá? É, eu só costumo passar essas ideias para alunos, tá? Mas eu vou quebrar um galho aqui. É você usar aquela parada mais worship mesmo, né? Tá? Então, ó. É, a gente poderia criar um arranjo aqui, ó. Dá alguma coisa aqui, deixa eu ver. É, daria pra fazer aqui, tá? Sobre o Si, você vai pegar o próprio Si, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aí, daria pra segurar o próprio Fá sustenido aqui, ó E aí, no... Isso na mão direita, tá? E aí no Dó sustenido aqui, vocês vão passar o sustenido aqui, ó vamos ver se dá certo cantar deixa queimar deixa tua glória inundar este lugar tá vendo tem muitas ideias que dá pra fazer tá dentro do estilo tá então assim não é tão bobo como o pessoal pensa né que na verdade o pessoal a maioria quer tocar só segurando o pad entendeu aí é onde dá uma queimada no filme de quem toca Worship. né mas se você tocar os arranjos mesmo e começar a preencher mais a coisa vai ficar bonita, tá bom? É, muitos dedilhados, essas coisas de acompanhamento e tudo mais, estão dentro do curso, tá? Eu não costumo passar aqui no YouTube, ok? Bom, acho que é isso aí, pessoal, tá bom? Não esquece de deixar o seu comentário aí embaixo, tá? É, eu tô também aí selecionando mais louvores para gravar pro canal, então deixa sua sugestão aí abaixo aí, quem sabe você vai ser atendido, tá bom? Lembrando que eu não vou assumir compromisso, tá? De atender todo mundo. Mas é bom eu saber aí o que vocês estão precisando para eu avaliar, ver se o louvor realmente vale a pena fazer para o canal. Tá bom, gente? Um abraço e até o nosso próximo tutorial, tá bom? Fica com Deus aí. Tchau!